E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje isso daqui é uma continuação da live que a gente fez do início da nossa trilha, mas é sobre logística. Você sabe exatamente o que você tem que analisar e mapear dentro do seu negócio de forma logística, né? falando da logística do seu negócio? Fica comigo aí nos próximos minutos que eu vou te falar quatro partes da sua logística que é muito importante. Antes de mais nada, como eu falei, isso aqui é um complemento da nossa trilha, tá certo? Então corre para o nosso Instagram, segue aqui porque a gente está fazendo uma trilha de conteúdo e saem vários materiais complementares. E uma das lições era mapear a sua logística, mapear pontos fortes e pontos fracos. E eu separei aqui em quatro etapas que eu acho que são muito importantes ser separados e mapeados. O primeiro ponto é sobre os seus produtos. O que que influencia né, dentro do seu produto quando a gente fala de logística para vender em e-commerce e vender em marketplace? O primeiro ponto, eu anotei para não esquecer, tamanho dos produtos. Tá? O tamanho dos seus produtos ele vai influenciar diretamente na forma que você vai manusear, armazenar e também em quais canais você vai vender. A gente vai falar sobre cada um desses pontos. Seu produto é grande, pequeno, qual que é a média de tamanho desses itens? Logo na sequência a gente tem qual o peso do seu produto, tá? se assim, a média dos seus produtos que mais vendem, se você já vende, qual é a média dos seus produtos que mais vendem, se o peso é pouco peso, muito peso, muito pesado, pouco pesado, e isso também vai influenciar dentro do seu negócio. O terceiro ponto, tipo de produto, né? ele é frágil, ele não é frágil, por quê? Porque você tem que mapear, porque isso daqui vai estar tá ligado diretamente à expedição depois, quando a gente fala de embalagem, tá? O quarto ponto a ser mapeado é se é um produto de alto valor, então tamanho, peso frágil ou não frágil e produto de alto valor. Mapeia isso dentro dos seus produtos. Por quê? Que produtos de alto valor muitas vezes têm até um transporte diferenciado. Não é um transporte comum. Produtos frágeis com certeza você vai ter tomar muito cuidado para armazenar e também vai ter que tomar muito cuidado para expedir, tá? Para chegar intacto para o seu cliente. Importante mapear. Porque é um, isso não inviabiliza, tá? Nenhum dos fatores aqui inviabilizam a venda de produtos. Mas tem que estar tá muito claro aonde é forte ou fraco dentro da sua operação. Um outro ponto importante é a armazenagem do nosso produto, né? E isso o que influencia para a nossa armazenagem. Separado aqui, tá? Esse produto ele pode ser empilhado, né? Que eu já vi se ele é grande ou pequeno, eu já vi se ele é pesado, agora eu quero saber se eu posso empilhar. Muitos produtos têm empilhamento máximo, 4, 5, 6 caixas, e aí você não ganha verticalização da sua expedição. Consequentemente você tem que ter mais espaço de chão horizontal dentro do seu negócio. Isso vai impactar diretamente o tamanho da sua operação. Segundo ponto muito importante, você precisa alterar a embalagem para armazenar? Como é que seu, a, sua, a empresa manda para você? Né? Tem pessoas que têm que tirar da caixa colocar em uma outra embalagem, ele vai pegar poeira, não vai pegar poeira, eu tenho que proteger, não tenho que proteger, eu posso armazenar em caixas master, fica fácil para eu retirar e lidar no dia a dia, isso tem que ser mapeado dentro da sua logística. Terceiro ponto, tá? ele sofre com ação de tempo, calor ou frio, eu vendo cosméticos, os cosméticos não podem ficar numa temperatura de calor, isso pode mudar a textura do produto e até mesmo a eficiência desse produto, então não pode estar muito quente o ambiente onde eles estão, certo? Isso tem que ser mapeado. Você não pode deixar ele em algum lugar onde bata sol, onde fique muito calor mesmo. E dependendo do local, até mudar, né? Colocar algum exaustor, alguma coisa. Isso tem que ser mapeado. Senão você vai ter problema, vai perder produto. Tem que mapear o seu negócio. Um outro ponto é se ele estraga, né? Ele é perecível, tem validade. Como é que funciona? Você tem que mapear isso dentro da sua operação, né? Até porque quando a gente trabalha, eu trabalho com cosmético, normalmente a gente tem o costume de colocar tudo que chega na frente, porque está mais fácil, só que o cosmético tem validade, então o correto é, traz para frente o que tá mais antigo e coloca atrás o que chegou. Dentro disso, se eu não mapear, eu não sei como agir quando efetivamente o produto chegar. Um ponto agora, né, eu armazenei, eu mapeei meu produto, agora expedição, o que que influencia a minha expedição e eu tenho que mapear do meu produto? Primeiro ponto aqui, né, Peso e tamanho. Uma pessoa sozinha consegue manusear, ou não, preciso de duas pessoas. Preciso de uma empilhadeira, não preciso de uma empilhadeira. Preciso de uma escada, não preciso de uma escada. Eu Como é que eu faço né, com o tamanho? A gente já chegou a vender jardineira, né? de colocar em jardim, de dois lugares, extremamente grande e algo extremamente difícil de ser armazenado. Então a gente tinha que armazenar com muito cuidado para ele não ficar machucado e ao mesmo tempo, para expedir, eu tinha que fazer uma embalagem especial. Então a gente colocava até pet, nos pezinhos, que normalmente era o que mais sofria ao ser arrastado na transportadora. Tudo isso teve que ser mapeado. Outro ponto importante, embalagem e se você precisa preparar antecipadamente. Embalagem é como eu falei, a gente tem que buscar alternativas, você vai precisar disso? Ou não, um produto já vem pronto para embalar, ou não é um saco, um saco de segurança, ou é uma caixa, ou já vem na caixa do fornecedor, isso tem que ser mapeado. Fundamental para o seu negócio. E o outro ponto se você precisa deixar previamente embalado. Produtos como cristais, produtos que dão muito trabalho. Na verdade, o correto é tudo que você puder antecipar da sua curva A, você antecipar. Falo muito isso para os nossos alunos, mentorados e dentro do nosso negócio. Agora, se você não tem esse tempo, mas você precisa entender. Se mesmo não tendo esse tempo, você vai ter que fazer. Porque tem produtos, como eu falei da jardineira, a gente tinha que deixar pronto. Porque às vezes a gente demorava um dia para embalar corretamente né? um dia que eu digo 3 a 4 horas do dia para embalar corretamente aquele produto para ele chegar em destinos longos tipo muito longe mas sem estar danificado porque o custo do frete era muito grande para a gente arcar isso tem que ser mapeado dentro do seu negócio e agora sobre canais de venda né onde que a logística vai influenciar nos meus canais de venda né o que eu tenho que ficar esperto quando eu falo de canais de venda e eu falo de logística Mapeadinho aqui quais os canais que aceitam, dependendo da particularidade do seu produto, ele não é aceito para ser vendido. Né? Então você pode ser né, que você tenha dificuldades em vender algum tipo de produto pelo seu comportamento com o produto né, ali dentro da logística. Outro ponto muito importante, como é a forma de cálculo de frete dentro dos canais de venda, porque isso vai impactar diretamente as suas vendas. Tá? Se você tem um mau cálculo de frete, um cálculo ruim, um cálculo só por tabela, um cálculo muito ruim mesmo, você vai ter dificuldades, você precisa entender como é que você vai traçar estratégias para poder vender mais nesse... Canal de venda, porque o frete é um, desse, um forte decisor de compra, né? Você vai ter que usar algum tipo de ferramenta? Isso pode acontecer, principalmente quando a gente lida com pesados, né? Que você tem que trabalhar com transportadora, com outras coisas. Você tem que entender e ter isso mapeado, né? Se você vai precisar trabalhar com ferramentas diferentes dentro do teu negócio. O outro ponto, e muito importante também, como é que seus concorrentes atuam. Então, desde o primeiro ponto até o último, como é que seu concorrente atua? Qual a embalagem que ele usa? Como é que ele atua dentro dos canais? Que transporte que ele usa? Isso é importante para você pegar um pouquinho dos caminhos das pedras. Ah, Le, mas eu não tenho problema nenhum. Eu vou usar só a etiqueta própria dos marketplaces. Se é mercado, envios, B2W, entrega, Magalu, entregas, NETU, né? NS, entregas. Eu vou usar só o que existe já e correio padrão. Tá bom, mapei. Isso é um ponto forte do teu negócio. Você tem bastante flexibilização de envio né flexibilidade para enviar o seu produto mas é importante mapear agora se você não viu ontem saiu uma dica sobre como mapear canais de venda mas tá lá no nosso Instagram o link vai estar tá aqui embaixo do YouTube para você ir e se inscreva na nossa trilha para você acompanhar toda a nossa trilha agora até o final Bora com a gente comenta aí você mapeia o seu negócio você já tinha pensado em mapear logisticamente falando seu negócio Aqui embaixo tem a lista completa para você. Valeu e bora!